Olá, eu sou a Maria do blog Lá vou Maria e hoje vou-vos dar ideias para fotos dentro do quarto. Estas ideias vão-vos ajudar a tirar várias fotos diferentes, sem parecer que foi sempre no mesmo espaço. Por isso, se vocês estiverem interessados a assistir, é só continuar a ver e espero que gostem. O vosso quarto pode ser grande, pode ser pequeno, pode não ter muita luz ou até pode ter demasiada. Mas acreditem que é possível tirar imensas fotos dentro do vosso quarto e até algumas que parecem foram tiradas num estúdio fotográfico. Vamos primeiro aproveitar a parede. Na parede vocês têm imensas possibilidades, podem tirar fotos ao vosso outfit, mas se não tiverem muito espaço, podem tirar fotos a um outfit recortado, do meio do corpo até à cabeça. Essas fotos também ficam bastante bem. Já que estão a tirar foto ao outfit, podem também tirar selfies. Selfies com fundo, uma só cor ficam mesmo muito bem. Agora em vez de uma selfie, coloquem o vosso telemóvel um bocadinho longe de vocês, ligam -te o temporizador, peguem um acessório, como uma máquina fotográfica, um boné, um livro, e façam um retrato um bocadinho mais criativo. Se quiserem uma foto ainda mais criativa, coloquem luz entre a parede e vocês e desliguem as luzes. Dessa forma vão criar uma silhueta do vosso corpo e esse tipo de foto fica sempre fantástico. Agora vamos aproveitar a parede, mas também o chão. Sentem-se no chão, e encostem as costas à parede. A foto fica com um ar super descontraído instantaneamente. Agora que aproveitaram a parede, podem também aproveitar o vosso armário. Mas, se acharem que o vosso armário dá um fundo terrível à vossa foto, o que vocês podem fazer é desligar a luz e acionar o flash do vosso telemóvel. Dessa forma, o fundo vai ficar um pouco mais escuro e vocês super iluminados. Eu sei que parece bastante óbvio, mas utilizem é a vossa cama. Sentem-se nela, tirem fotos, podem não acreditar, mas estas fotos ficam sempre muito bonitas e existem várias poses que vocês podem fazer. Não se esqueçam de aproveitar tudo o que o quarto vos dá, até o espaço. Façam um hair flip, dancem e captem o um momento. Os hair flips dão sempre imenso dinamismo à vossa foto. E não nos podemos esquecer do espelho. Vocês podem tirar uma foto simples do vosso outfit, de pé ou até mesmo sentados. E podem também criar uma foto ainda mais interessante se colocarem a câmera atrás de vocês, fotografando tanto vocês como o vosso reflexo. Se vocês quiserem a segunda parte deste vídeo com ainda mais ideias, cheguem aos 300 likes para eu saber. Não se esqueçam de estar atentos a todas as oportunidades de luz que vos aparecem no vosso quarto. Se tiver uma luz muito, muito forte a entrar no vosso quarto, vocês podem fechar as persianas e deixar a luz entrar por esses buraquinhos e criam efeitos bastante interessantes. Se vocês também tiverem a luz muito forte, vocês podem colocar uma renda sobre a janela e também ficam os efeitos desenhados sobre a vossa cara que ficam perfeitos. Mas claro que vocês não precisam de sol para tirar boas fotos. Eu já vos fiz um vídeo em que não tinha sol, não tinha luz dentro do quarto e mesmo assim consegui tirar boas fotos. Por isso vocês podem usar uh, a luz do vosso candeeiro, vocês podem usar uh, lanternas, o flash do vosso telemóvel, vocês podem ser super criativos se vocês quiserem. E é isso que eu tenho para vocês, espero-vos ter inspirado a tirar várias fotos. Eu sei que é um espaço bastante pequeno e vocês passam tanto tempo lá que se calhar não conseguem ver coisas novas para fotografar, mas acreditem que se vocês quiserem mesmo, vocês conseguem tirar imensas, imensas fotos, basta só ser criativo e se vocês precisarem de ajuda, vocês têm sempre meus vídeos para rever. Por isso, espero vocês tenham gostado, não se esqueçam de subscrever e deixar like e vemos no próximo vídeo. Hey you, can I learn your flavor? It's brand new, now it's in the papers All I seem to see, must be something underneath